Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus ao seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse, ide também vós para a minha vinha. E eu vos pagareis o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde... E fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, E de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a esse que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou está com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido. Padre Adriano, paróquio desta paróquia de São Benedito, querido diácono José Roberto Brilhador, obrigado pelo trabalho, pelo testemunho de vocês nesta comunidade paroquial. Senhor prefeito Diego, com a sua mãe, Dona Marisa, muito obrigado pela presença, obrigado pelo trabalho que exerce na política em prol do povo desta cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no mês vocacional. E a palavra de Deus ao longo deste mês Quase todos os textos lidos no Evangelho nos fala do chamado que Deus faz a cada um, a cada uma. Do chamado que Deus faz ao seu povo para servi-lo. É o mês que nós rezamos pela vocação ordenada, o ministério ordenado do diácono, do padre, do bispo. Rezávamos no primeiro domingo do mês. No segundo domingo, rezamos pela vocação à família, de modo particular pelos pais, a vocação à paternidade. Rezamos no domingo passado pelas vocações consagradas à vida religiosa, os religiosos a religiosas. E assim por diante, nós somos chamados a olhar para o chamado que Deus faz a cada um, a cada uma. Em outras palavras, como nós ouvimos no Evangelho, Deus chama a todos, ninguém fica de fora. Tem os da primeira hora, tem os da segunda hora, da terceira hora, da quarta hora, da quinta hora e assim por diante. De modo que Deus chama a cada um. O, o chamado de Deus é universal. É universal. Para, para fazer o bem. Uns como consagrados, outros né, como pais de família, pai, mãe. Outros como políticos. Como profissionais na sociedade e assim por diante. E a palavra de Deus nos fala que Deus é generoso. Deus paga a cada um. Deus paga a cada um. Né? De modo igual. A, a lógica do coração de Deus não é como a nossa. Que a gente vai na base da retribuição, do merecimento. Não. Para Deus, né? não tem essa de que esse merece mais e aquele merece menos, não? Merecemos todos o mesmo pagamento. E o mesmo pagamento que Deus concede aos seus filhos e filhas é a vida eterna. Vocês ouviram o evangelho né? dia anterior, dessa semana? Aquele homem que chega para, para Jesus e diz, bom mestre. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus, mas por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Só Deus é bom. Mas, como me perguntas, pratique os mandamentos. Não matar, não roubar, né? não cometer adultério, etc, etc, etc. O jovem... Se volta para o Senhor e diz, eu tenho observado isso desde a minha juventude, toda a vida. Eu tenho observado isso. E Jesus né, então lhe diz, para ser perfeito vá, venda tudo o que tens, dê o dinheiro aos pobres e depois venha e siga-me. Quando o jovem escuta esta fala de Jesus, diz a escritura... Que ele vai embora muito triste, porque era muito rico, estava apegado às coisas materiais. Preferiu os bens passageiros, os bens materiais, à vida eterna. A vida eterna. É um grande risco que nós também corremos. E corremos um outro risco também, tão grande quanto esse, de sermos invejosos. Diz a palavra de Deus hoje. Que quando, então, o patrão começa a pagar os seus funcionários, os seus trabalhadores, né? começa pelos últimos, dando uma moeda de prata, e termina por aqueles que foram contratados logo de manhã, e também paga uma moeda de prata, aqueles que foram contratados primeiro retrucam, chiam, resmungam. Ora, nós suportamos o peso... Do sol quente o dia todo? E tu nos pagas uma moeda de prata igual a esses que trabalharam apenas uma hora? Diz Jesus então, que o patrão devolve a fala. Escuta, tu está sendo invejoso? Porque eu sou bom? Eu não posso fazer o que quero com o que é meu? Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós nos comportamos assim também. E a palavra de Deus, então, nos convida à conversão. Nos convida à conversão. A inveja, a inveja é um pecado. A inveja é um pecado. No lugar da inveja, somos chamados a sermos solidários. A sermos solidários, a sermos compreensivos, a sermos como Jesus nos falava, a sermos perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito. A queremos o bem uns dos outros. Muitas vezes nós não queremos o bem uns dos outros. E isso, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos diz que não é uma atitude cristã. Devemos ser criteriosos nas nossas escolhas. E escolher por seguir o Senhor é uma graça, é dom de Deus. E Deus nos, nos capacita a cada dia para fazer bem essa escolha. Para fazer bem essa escolha. Portanto, a liberdade de coração, a liberdade... É uma virtude, é um dom, é uma graça também, que nos ajuda, que nos ajuda nessa escolha. Porque quando estamos presos a coisas materiais, a bens materiais, a outros valores que não a palavra de Deus, que não a pessoa de Jesus Cristo, nós podemos escolher mal. Podemos escolher mal. Como nós ouvimos na primeira leitura do livro dos Juízes quando aquela comunidade então tinha o Senhor por rei, por Deus, tinha os mandamentos para seguir, mas preferiram jogar os mandamentos no lixo, os mandamentos de Deus no lixo, e escolher entre eles alguém que estivesse próximo e que os conduzisse. E diz a palavra de Deus que foi uma péssima escolha, porque em vez deles optarem pelo Senhor, que zelava, que cuidava de todos e todos, e lhes garantia homens de coração bom, de intenções retas, eles escolheram a pior espécie para conduzi-los. Escolheram como as árvores, em vez de uma árvore frutífera, frondosa, escolheram espinheiros. espinheiro para começar, não dá sombra. Espinheiro, para começar, não dá frutos. Espinheiro é como que venenoso. E assim a palavra de Deus nos convida, então, a sermos criteriosos nas nossas escolhas. A escolha, a vida, a escolha, a liberdade, a escolha de ter o Senhor como nosso guia, a escolha de ter Deus como aquele que cuida de cada um e de cada uma, que cuida de todos nós, de fato, é um dom. E está, queridos irmãos e irmãs, ao nosso alcance. Está ao nosso alcance. Tem muitas coisas que a gente, às vezes, não consegue escolher. Mas seguir ao Senhor, seguir a Deus, nós podemos escolher. Porque Ele nos capacita, Ele nos deu essa liberdade, essa condição de escolher amá-lo, ou não, de escolher servi-lo ou não, seja na, na família, seja na comunidade, na sociedade, né, na, na vida eclesial, na vida de igreja, na política, né, não podemos praticar a inveja, não podemos praticar a soberba. Não podemos, queridos irmãos e irmãs, sermos fechados à graça de Deus, mas contar sempre com a sua presença, com a sua misericórdia. Portanto, queridos irmãos e irmãs, querido padre Adriano, querido Diácono, né? nesta minha primeira visita a esta paróquia, eu gostaria de deixar né, esta mensagem. Optemos pelo Senhor. Optemos por servir a Deus, na nossa família, na nessa comunidade, aonde quer que estejamos. Porque Deus está sempre conosco, porque Ele nos ama. Ele nos ama a tal ponto de se doar inteiramente por todos nós, por cada um de nós. Deus doa inteiramente por cada um de nós. Ele não se divide. Não se doa mais ao bispo e menos ao padre, ou ao diácono, ou menos a um ou outro de vocês, ou menos ao pecador. Não. Deus se doa inteiramente a cada um de nós. Bons, menos bons, santos, pecadores, Deus se doa inteiramente. Acolher essa graça, acolher a doação de Deus para a nossa vida, o seu amor para a nossa vida é uma liberdade que nós temos. E ao mesmo tempo que optemos, ao mesmo tempo que optamos por essa por essa graça, por essa doação, nós também somos capazes de nos doar uns aos outros. Quando não nos abrimos para Deus, o que acontece é que nós nos fechamos uns para os outros. E aí então vem a inveja, vem a malícia, vem isso, vem aquilo, vem as rivalidades, vem as intrigas, vem tudo aquilo que divide. Que a palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, nos ajude no nosso processo de conversão. Nos ajude na nossa liberdade, na capacidade de escolher, amar e servir a Deus. Amando e servindo a Deus, sobretudo na pessoa dos irmãos e irmãs, em especial daqueles que sofrem, os doentes, os desempregados, as pessoas que estão em situações difíceis na sua vida. Porque Deus ama a quem serve, Deus ama a quem se doa com alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.